Olá pessoal, sou Claudinho da Segurança. Sei que nossa categoria não tem tido muita representatividade dentro da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Espero ser nessa eleição, no dia 2 de outubro, o seu representante lá. Vote no dia 2 de outubro, Claudinho da Segurança 65333, para representar você, segurança.